Olá pessoal, muitos, muitos, muitos comentários no direct lá do Instagram do arroba Gaiato sobre irmãos. Como eu conto para o meu outro filho que o irmãozinho tem autismo, que eu preciso dar uma assistência diferenciada, que eu preciso sair e levar para as terapias, que eu preciso ficar brincando com ele em casa mais do que com o irmão porque ele tem autismo. Antes de contar para o irmão, a gente tem que ter essa questão do autismo muito bem resolvida na nossa casa. É importante que o casal tenha muita liberdade para falar sobre esse tema dentro de casa e que esteja bem com essa realidade. A gente sabe que, num primeiro momento, é impactante receber um diagnóstico, principalmente quando a gente tem pouco conhecimento sobre o assunto e fica imaginando coisas terríveis para o nosso filho. Nós sabemos que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas também nós sabemos que tem muito o que fazer, que dá para estimular, que tem muito o que fazer para cuidar dessa criança e que ela pode se desenvolver de uma maneira muito positiva. O mais importante na família é a união dos pais e dos cuidadores, das pessoas chaves, avós que participam da vida e da criação daquela criança. Todos unidos, conhecendo sobre o tema, falando sobre isso aberta e naturalmente na mesa do jantar, no almoço, explicando e conversando e discutindo o tempo todo sobre esse assunto. Então, nós podemos, a partir desse momento, exemplificar e dizer isso que está acontecendo, filho, é uma desregulação, você tá um pouco agitado, você pode ter ficado nervoso porque tem muita luz aqui nesse ambiente, ou você tá com dificuldade de explicar, a mamãe não tá entendendo o que você quer porque você ainda não fala. Então, tenta mostrar e aproveita e explica pro irmão. Olha só, o teu irmãozinho não consegue falar. O teu irmãozinho tem dificuldade de mostrar para gente, de se comunicar, de explicar o que, que ele está sentindo, o que, que ele quer. Então, nós precisamos juntos olhar para ele e tentar adivinhar. Vamos fazer isso junto com a mamãe? Olha só, para onde o seu irmão está olhando? Ah, ele está olhando para a televisão. Será que ele quer mais desenho? Será que ele está bravo porque nós desligamos a televisão? Vamos tentar ver se é isso? E aí você explica para a criança, a partir de situações práticas e concretas, quais são as dificuldades. E você pode também pedir para o irmão tentar se colocar no lugar do irmão com autismo. Se essa criança já tiver ali 5, 6 anos, ela tem condições de brincar, de se colocar no lugar. Então nós podemos falar assim, filho, vamos fazer uma brincadeira. Vamos colocar uma venda na sua boca. Você não vai conseguir falar com a mamãe e explicar o que você quer por alguns minutos. Olha só, é assim que seu irmão se sente. Ele, consegue, ele, não, ele não tem uma venda na boca, mas ele não consegue explicar. Então, você imagina o que é estar no lugar dele? Você imagina o que ele está sentindo? Quanto é angustiante... Então, nós temos que dizer a verdade o tempo todo. E quanto mais esse assunto estiver na pauta da família, estiver naturalmente sendo conversado, sendo falado sobre os sintomas, as características, de uma maneira leve, está tudo bem. Nós temos também muitas alegrias com crianças com autismo, preocupações, como também temos com outras crianças. Está tudo certo. O importante é a família se unir e levar isso de uma forma Leve. Você tem mais dicas para complementar essas? Você fez alguma outra coisa na sua casa que deu certo com o irmão? Deixa aqui nos comentários, porque isso vai ajudar as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. E dá um joinha se você acha que esse tema é importante. Nós podemos falar mais e mais em outras ocasiões. Então, o que a gente precisa é se colocar no lugar do irmão. Tentar entender por que, que ele está sentindo isso. Será que ele está se sentindo abandonado? Será que ele está achando que o irmão só vai brincar? Participe essa criança. Leve ela junto. Mostra o que está acontecendo. Tire alguns momentos também para brincar sozinho com o irmão. Para ter alguns programas que se faça só com o irmão. Para ter alguns momentos que você explique, converse e fique só com ele. Vai ajudar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.